gente, tudo bem? No vídeo de hoje vou fazer um tour aqui pela minha casa, então se você quer conhecer aonde eu moro, fique nesse vídeo! Para quem não me conhece, meu nome é Debra e esse aqui é mais um vídeo desse canal maravilhoso o Sapato pelo Mundo. Eu e o Simon temos a vida bem simples aqui na Dinamarca e não é diferente com a nossa casa. Então, se você espera ver uma casa toda glamourosa, não vai ser no vídeo de hoje. Já curte esse vídeo e se você é novo por aqui, já se inscreve nesse canal. No final desse vídeo eu tenho uma novidade para vocês que acabou acontecendo logo depois que eu gravei esse vídeo da casa. Então assista até o final e eu vou contar para vocês por que, que é que eu estou nesse novo cenário. Bora conhecer minha casa então. Bom gente, essa é a entrada da casa, a entrada na realidade do jardim. E, e o jardim é bem grande, porque, na realidade, essa é uma casa de verão, onde as pessoas passam o verão, mas também, às vezes, ela, elas passam um tempo até, até começar a ficar um pouco frio, começar o inverno. Bastante gente mora nessa, nessa área aí. Então, tem toda essa parte de, de jardim e tudo, a gente tem esse laguinho aí. Que foi o irmão do Simon que fez. A gente tinha peixes ali, mas aí dava muito trabalho para cuidar e tudo. O irmão dele acabou vendendo os peixes e ficou só o laguinho mesmo. Essa é toda a frente da casa. Essas casas de verão, elas são, não são muito adaptadas para o inverno, né? Porque são de verão. Então o Simon adaptou um pouco para a gente poder também. É, se precisasse passar o inverno aí é, até a gente conseguir um lugar para morar. Por isso tem essas caixas d'água aí. Na hora que a gente precisasse de água, é, essa daí era para o banheiro. A gente tem uma jacuzzi. Essa área é bem feia, bem feinha assim, porque também tá frio e aí o jardim também não é muito bonito. Mas no no verão é muito bonita as flores, tá, as árvores com folhas. Essa área é a área que a gente fazia a horta né? É, faz a horta então a gente planta batata cenoura e um monte de coisa cebola vegetais e essa é uma casinha que eu vou mostrar pra vocês daqui a pouco vou mostrar a primeira a parte da frente e depois eu mostro essa parte aí pra vocês mas é uma área bem grande para plantar também e, e ficar um tempo do lado de fora e agora entrando aí sejam bem vindos essa é a área aqui de dentro, né, que tem os sapatos, os dinamarqueses sempre colocam os sapatos assim na entrada e as jaquetas, né, porque é frio, então minhas jaquetas estão, a maioria estão ali, e aí os dinamarqueses tiram o sapato para entrar dentro de casa, e é melhor que mantenha a casa mais limpa, né, então essa é a área da cozinha, então a prateleira ali toda os pratos, comida, os alimentos e ah, basicamente quase tudo ali eu, eu colocava nessa prateleira e aí essa área minha da cozinha, e os armários também, as gavetas, panela, talheres, os, os tapawares, essas coisas assim, os potes plásticos, tudo aí nesse balcão também nas gavetas e bem aqui ó tem uma portinha e você abre e tcharam! o banheiro só com o vaso mesmo, para as necessidades, a pia para escovar o dente e tudo, e minhas plantinhas ali, que eu gosto a gente gosta de ter plantinhas na casa, então a gente tem bastante. E esse é o banheirinho, o nosso banheirinho. E algumas dessas casas não tem banheiro assim dentro da casa, geralmente é fora, mas o Simon fez aí dentro. Foi o Simon que construiu essa casa, então é a casa que, que ele que, que, que fez essa parte aqui da geladeira, micro-ondas, as plantas ali também, com a decoração da casa, essa é a área do meu computador, que eu trabalho, faço os meus vídeos aí para vocês, é toda essa área, tem a prateleira, e essa aqui é a sala da minha casa, como vocês podem ver, não é muito grande, mas é aconchegante, Aí tem, vem aqui para essa área, né? Temos esta cômoda <risos> com as nossas, algumas das nossas roupas. E o quarto é, na realidade, a nossa cama. Então, a gente dorme é, nessa cama aí. É bem pequenininho mesmo, é só para dormir. E tem essa portinha que você pode abrir, né? Dormir com ela aberta ou fechada. E aí a janela bem grande ali que dá para ver a área lá fora. Bom, esse é o quarto, <risos> não dá nem para fazer um tour dentro do quarto, mas é isso. Aí, saindo aí temos a televisão, sofá, a mesa. Não é uma sala muito grande, mas a gente sempre recebia visita e o pessoal sempre ficava aí de boa. Então, tranquilo assim, para nós também só duas pessoas sem problema. Ó, o sofá, a gente tem uma prateleirazinha ali e nós gostamos bastante da lareira que é, a lareira é o que aquece a casa, né então faz toda a diferença, deixa tudo bem quentinho, e ali os meus passarinhos ficam ali de boa na casinha deles, e aí tem uma porta ali pro jardim de novo, as coisas do cima, minhas plantas também, o violão, televisão. É isso, é bem pequenininha a casa, como eu falei, mas a gente vive bem, assim, tranquilo. A gente consegue ficar de boa aí. Aí eu vou mostrar agora para vocês lá atrás a outra casinha que eu falei. Vou mostrar para vocês a bagunça que é lá. Bora lá. A gente ainda tem uns tomates ali que foram plantados, os bichinhos ali estão morrendo já de tanto frio. Bom, essa é a casinha aqui de trás. Ah, vai. Aqui nessa região mora bastante gente. É, pessoal, as casinhas são bem parecidas aqui. Então, a maioria das casas são desse desse modelo assim, né? Desse tipo. Cada um faz seu modelo, mas é o mesmo mesma pegada. Bom, entrando aqui, na realidade é uma bagunça. É, mas a realidade né, tem que ser mostrada mostrando a realidade da vida temos umas prateleiras essas coisas são coisas do simon de música e de eletrônica algumas, algumas dessas coisas vão para o estúdio do simon e toda essa parte aqui também é minha que é de roupas aí tem roupa de cama ali naquelas naquelas caixas e essa é basicamente o nosso guarda-roupa que a gente deixava as nossas roupas aí e a bagunça do Simon, que a gente já organizou, na realidade, com essas prateleiras. Ó, todas as minhas roupas. E quem achou que a gente não tomava banho, a gente toma banho sim! Olha aqui, temos um o nosso chuveiro, que o Simon também que, que colocou o chuveiro com boxe e tudo. Aí, água quente, com certeza, né, nesse frio. Quem é que toma banho de água gelada? E as gambiarra do Simo, que não é brasileiro, mas gosta de uma gambiarra. E aí a máquina de lavar também. Esse é o banheirinho que nós tomava, toma, tomamos banho. Vamos lá para fora de novo, para gente é, encerrar esse grande tour pela minha casa. <risos> Espero que você tenha gostado desse tour. E... Espero que você tenha gostado aí da minha casa, então deixe seu comentário aí, tá bom? Esse foi o tour pela minha casa. Não vai embora ainda, assiste até o final desse vídeo. E é isso. Para você que ficou até o final desse vídeo, a novidade que tenho para contar é que nós encontramos um apartamento aqui mesmo na cidade. E esse foi o dia que nós assinamos o contrato e demos tchau para nossa casinha. Essa que você acabou de ver. Logo em seguida, mudamos para esse apartamento, que é um pouquinho maior, mas é bem simples também. Por isso, estou com esse novo cenário aqui. Então, gente, deixa muito like nesse vídeo, comenta aí o que você achou da minha casa e não esquece de se inscrever se você ainda não é inscrito nesse canal. E no próximo vídeo, eu posso mostrar para vocês como foi toda a mudança e também fazer um tour aqui pelo novo apartamento. Mas é isso, gente. Muito obrigada por ter assistido esse vídeo. Até o próximo e um grande beijo. Tchau!